Olha só, meus amores, quando eu digo que Deus é perfeito, Ele é perfeito. Eu acabei de limpar a casinha, tô morta, cansada. E olha isso, que coisa mais maravilhosa. Eu fico apaixonada nisso. Essa, esse solzinho entrando pela janela. Olha só que graça que fica. Como deixa mais aconchegante. Eu amo esse tipo de solzinho da tarde quando bate aqui na janela de casa. Amo mesmo, gente. Olha só como que tá o varal, meus amores. Dá uma brechinha de sol, a gente aproveita, né? Já taca tudo na máquina pra conseguir lavar tudo que eu falei pra vocês, que eu ia lavar a capa do sofá as capas de almofada a mantinha do sofá e também a roupa de cama e olha só como tá o céu agora e tá querendo surgir umas nuvens já, gente, eu tô já com medo, tomara que dê tempo de secar tudo pelo menos, né? E também coloquei os paninhos de prato daí pra lavar, tá na máquina, só que daí ele demora um pouco, porque fica no molho longo, molho médio, molho curto, pra ele poder tirar as manchinhas do que ficar manchadinho. Oi meus amores, hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra vocês de como tirar o limo e aquela, aquele mofo, aquela coisa feia que fica no banheiro. Eu sofro muito aqui em casa porque meu banheiro, ele é pequeno e tem pouca ventilação. e gente, a umidade dele é muito alta. Sério, assim, eu tenho que deixar a porta do banheiro sempre aberta porque senão o negócio fica preto, assim, negro, né? Eu vou mostrar mais um pouquinho de detalhado pra vocês de como que tá o banheiro agora. Começando aqui por essa parte da pia. Ó, aqui... Sempre fica, porque aqui é um silicone, na realidade, né? E aí aqui eu tenho também toda essa parte aqui das foguinhas, até onde mesmo a gente não toma banho. Olha só. Aqui nessa parte também, lá em cima também tá bem feio. Aí passando aqui pro lado de cá também, ó. Nossa, o banheiro tá podre, preto. E a gente vai dar um jeito nele hoje. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Aqui nessa parte do, do box, também onde a gente tomou banho, é a parte também que fica mais pretinha, mais feinha, olha só. Todas as foguinhas bem escurinhas, porque elas são branquinhas, né? É pra ser mais ou menos como aquela de lá. Olha a diferença dessa pra essa. E eu não passei nada, tá? Normal mesmo como que tá assim. E aí aqui é o nosso fogo também, que tá muito feio. Eu vou dar uma apagadinha na luz aqui, pra vocês verem direitinho, olha só. Também fica bem e bem horroroso. Mas hoje a gente vai deixar esse banheiro um brinco. Olha só, eu vou fazer tudo no olhômetro mesmo, porque eu não tenho copinho de medida. A gente precisa de um recipiente pra colocar, e aí a gente vai precisar de mais ou menos 500ml de água morna. Tô me sentindo a própria culpa no seu caldeirão, fazendo as porçãozinhas, né? Tá morninha, ó, não tá quente. E aí agora nessa misturinha a gente vai colocar uma colher rasa de bicarbonato de sódio. É bem baratinho o bicarbonato. Pronto, daí agora vamos mexer para diluir bem o bicarbonato. Pronto, daí feito isso a gente coloca mais ou menos 50ml de água sanitária. Aí agora a gente vai transferir essa misturinha aqui pro nosso borrifador. Pronto, a nossa misturinha já tá aqui no borrifador, tá bem morninho, bem quentinho. E eu vou vir passando por todo o banheiro e vou deixar agir em torno de uns 15 a 30 minutinhos pra fazer bem o efeito de tirar toda essa encardição. Seguimos aqui na faxina do banheiro e eu tô morta com farofa. <risos> e, gente, não é fácil, tá? Pra ter um banheiro branquinho, com as foguinhas bem branquinhas, tem que esfregar mesmo, A gente. Não tem saída, não tem outra saída a não ser esfregar. Eu queria testar, comprar aquelas esponjinhas mágicas, sabe? Que eu vi muita gente falando que é bem legal, mas por enquanto... Como o money não permite, né, então a gente tá com pouco dinheiro, a gente faz com o que a gente tem mesmo. E o que a gente tem no momento é o braço né? e uma esponjinha. Então, bora lá. Nosso banheirinho finalizado, limpinho, cheirosinho, brilhosinho. O espelho também bem limpinho o nosso vaso sanitário com o nosso pato e um pouquinho de desinfetante aqui o nosso box para tudo para esse box maravilhoso super brilhoso bem limpinho dá até vontade de ficar o dia inteiro tomando bem não pode, hein, gente? Olhem as nossas foguinhas, que coisa mais limpinha, bem branquinha, o banheiro todo bem limpinho. Aqui deixa eu abrir para mostrar para vocês, como que ficou aqui dentro. O chão bem limpinho, bem branquinho, bem cheirosinho, nossa gente, tudo de bom, né? Um banheirinho bem limpinho. Também tem uma geral ali no chuveiro. Pra ele ficar mais branquinho. A lenarinha do banheiro. Tem é mais gilete ali, gente. Ignora. Que eu deixo ali em cima. E vamos lá agora, gente. Tchutchutchu. Que agora é a hora da verdade também. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou onde eu mostrei pra vocês. Bem branquinho. Olha lá em cima também. Tá muito, muito, muito. Deu trabalho, gente, deu trabalho, mas tá um brinco que só. Agora é só aproveitar o final de semana com casa limpinha e cheirosinha. E olhem o nosso forro! Bem empenho, gente! Olha só que gracinha! O meu marido que limpou pra gente. Deixa eu ver se com a luz se apagada. Agora já tá bem escuro, né? Mas olha só como ficou bem limpinho em vista do que tava, né, gente? Pelo amor de Deus! Banheiro finalizado. E olha o tanto de roupa que a gente tem pra dobrar. Roupa, toalha de banho, roupa de cama, o suplá que eu lavei, o trilho da mesa também eu lavei, lavei tudo. E aí eu vou aproveitar, já vou trocar a roupa de cama... E vou colocar tudo novinho e limpinho aqui. E depois eu mostro pra vocês como que ficou a casa inteira. I want you to come over. I wish that you would come and give me So <laughs>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 eu lavo meus paninhos de prato na máquina e eles sempre saem bem branquinhos, porque eu coloco ele naquele cama meio de banho, que daí ele fica de molho por bastante tempo e eu coloco só que boa, e aí eu coloco também o sabor em pó, né? Mas eu, às vezes eu não coloco sabão em pó, às vezes eu coloco só, só que boa mesmo e ele sai assim, branquinho, olha só tudo bem branquinho e eles estavam podres, tá gente? Porque eu, pra pano de prato, eu vou confessar pra vocês, né? Ó, eles saem todos bem branquinhos. E agora vamos dobrar esses paninhos de prato aqui junto comigo. Bora lá? Música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 Meus amores, deixa eu mostrar pra vocês os meus presentes de aniversário Que já era pra mim ter mostrado pra vocês Mas eu acabava esquecendo, me desculpem é... Essa tapoerzinha aqui de café, gente Nossa, eu amei tanto Que eu lembro que eu comentei pra vocês que eu queria, né, comprar E aí o meu cafezinho já tá aqui dentro Tá acabando, por sinal E Ai, achei um monte de café E ficou uma gracinha Ali no meu armário, bem fofinho De cafezinho Aí também, esse rosinho aqui, gente Maravilhoso, uma gracinha Já postei uma foto lá no Instagram Também, que não me segue É arroba Eu vou deixar aqui no, blo no bloco de informações Tá? É Bruna Santos, y YT YTB Tá? Buguei, que quase pra falar Muito, muita gracinha E também veio duas dessas espatulazinhas aqui pra passar manteiga pra passar maionese essas coisinhas assim aí, esse daqui foi presentinho do meu maridinho. é um conjuntinho né, de cremezinho pro corpo de cereja e avelã gente, maravilhoso, bem cheiroso aí tem esse daqui que é de 400ml tem esse daqui que é de 200ml É o mesmo, só que só muda que esse daqui é 200ml Então o creme não vai faltar pra essa mulher Ainda mais depois de uma faxina dessa, né gente? E aqui é um creminho para mãos também de cereja e avelã Bem, bem, bem, bem, bem, bem gostosinho e aqui a gente tem sabonetinhos. Ai, eu amo, gente. Bem cheiroso. Esse daqui é de alecrim e sálvia. Muito, muito, muito cheiroso. Se vocês pudessem sentir o um cheirinho maravilhoso. E também esse daqui, que é um bem bonito de castanha. E olha que sabonete bonito, gente. essa a caixinha abrir, né? Olha que lindeza. E ele é bem cheiroso. E ele é todo trabalhadinho. Hum, nossa, bem cheiroso. Eu deixo no banheiro, gente, o cheiro fica, tá? No banheiro inteiro. E muito obrigada a todos que me presentearam, que estiveram presentes. Muito obrigada mesmo. E esses foram meus presentinhos de aniversário. E o nosso quartinho, gente, também bem limpinho. Tirei o pózinho dali. Não gravei pra vocês, mas eu tirei o pózinho. Na soleira da janela também. A cama bem arrumadinha. Aí aqui a gente tem o nosso guarda-roupa, todo organizadinho, com as roupinhas todas dobradas. Tudo certinho no lugar. Aqui a nossa mesinha do computador, super limpinha também, super aconchegante. Chãozinho bem limpinho. E aí a nossa cozinha também, bem cheirosinha, com o nosso sofá bem organizado. Vocês viram o um perrengue que a gente passa pra botar essa capa, né, gente? Ficou boa, mas <risos> ficou um pouco chicada. Mas fica muito lindo. E aqui nosso sofazinho. Nesse cantinho aqui também já tá tudo bem limpinho. A mesa que eu tava mostrando pra vocês aqui os meus presentes. Tem uma comidinha aqui. E aqui também tá tudo bem limpinho. Tirei o pozinho daqui nossa pia e nosso fogão também, tudo bem organizadinho, ai, deixa eu colocar o meu cupcake aqui, que é um descanso de panela, mas eu gosto de colocar ele, aqui. fica tão fofinho. Assim. Olha só que gracinha, tudo bonitinho lugar, cheirinho da viaroma Aroma, que eu sou apaixonada, e assim é a nossa casinha preparada para o final de semana. A gente vê que a faxina foi boa quando tá ficando assustada aqui, ó. Olha lá. Olha que bonito. Ai! Close. Não precisa nem chinelo. Já tá a marca aqui, ó. E é assim que eu vou finalizando o meu dia de faxina por aqui. Fazendo um cafezinho bem gostoso. Daqui a pouquinho o marido chega do trabalho. E tudo em ordem. E um cafezinho bem gostoso pra gente tomar. Depois tomar aquele banho relaxante e descansar.